Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E nesse dia, Jesus do Evangelho, ele declara qual a sua missão, a que veio. E diz ele o seguinte, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou... Co com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Jesus então veio para trazer uma boa notícia para os pobres, para os oprimidos, para os presos, a visão para os cegos, a libertação para os oprimidos. Ele veio para os pequenos, para os pobres, para os necessitados, para os desvalidos. Veio para salvar pessoas, principalmente as mais necessitadas. E o Papa Francisco instituiu o Dia do Pobre, que é o 33 domingo do tempo comum. Este ano vai cair no dia 13 de novembro. Para celebrar esse dia dos pobres e fazer com que a humanidade toda se lembre dos pobres para quem Jesus veio. São Francisco de Assis viveu esse programa de Jesus. No seu seguimento de Jesus, encheu o seu tempo da alegria do Evangelho. O Evangelho tornou-se novamente uma boa notícia para os pobres. A fraternidade, a misericórdia e a bondade de Deus se visibilizou em sua vida e na vida de todos os irmãos que ao redor dele formaram uma fraternidade. Ele tornou-se então no seu tempo uma esperança. E começou a atrair muita gente, começou a atrair muita gente, porque todos começaram a reencontrar a boa notícia da esperança em São Francisco. O evangelho foi como que trazido de volta na vida dos frades. E eles encontraram na fraternidade de São Francisco uma forma de superar todas as angústias, as tribulações, os desesperos e encontraram de novo esperança para viver. Por isso, São Francisco continua eternamente atual. Ele não passa na história porque ele permaneceu, ele bebeu daquela fonte da eterna jovialidade de Deus. Que o Senhor seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.